Como levantar aquela barriga caída? É, o treino de hoje, ou melhor, a dica de treinamento de hoje é para ensinar você a fazer cada um dos exercícios que vão eliminar ou amenizar essa questão. Lembrando que tem que ter a autorização do seu médico, a supervisão de um professor de educação física e dieta. Sem dieta você não tem nada. Vamos lá, Tatame... Tem que ter, se não tiver tatame, não tiver colchonete, não tiver toalha felpuda, aquela sua cama que se for durinha, não pode ser mole. Primeiro exercício que você vai fazer é o seguinte: vai ficar na posição de prancha, assim ó, com o bumbum retinho, nem ele, acima, muito menos, abaixo. Só vai ficar na posição de prancha. Aí você vai tentar ficar nessa posição o máximo de tempo possível. Então segura o máximo de tempo possível que você ficar nesta posição. Essa é a primeira dica. A segunda dica, ainda seguindo esse mesmo conceito, ao invés de você ficar com ambos as, os braços estendidos, que muitas pessoas sentem dores nesta região aqui, túnel do carpo, você vai fazer o seguinte, vai colocar o seu antebraço em contato com o chão, colocou o antebraço e ficou parado, não é o bumbum acima, muito menos abaixo, mas sim parado nesta posição, o máximo de tempo que você puder, professor, mas qual é o tempo que eu aguento? Não sei, ninguém saberá, somente você e o seu organismo, seu corpo é que vai determinar o tempo que você consegue ficar. Agora, partindo para o exercício que trabalhe a barriga, mas também não esqueça de trabalhar as suas coxas e o seu bumbum, nós iremos fazer a mesma prancha, porém com uma variação. A variação é com a elevação de uma das pernas. Eu vou demonstrar para avançados e iniciantes. Primeiro, para avançados. Vai ficar nesta posição, assim, e vai elevar a sua perna direita. Voltou à posição inicial, eleva à esquerda. Voltou à posição inicial, direita e esquerda. Aprendeu? Então, agora, você vai fazer com o antebraço, para iniciante. Estou ensinando tanto para iniciante, como para avançado. Então, nessa dica agora, nesta dica de treinamento, você vai fazer o seguinte, vai ficar assim, nessa posição e vai elevar perna direita, voltou, perna esquerda, voltou, perna direita, voltou, perna esquerda, isso aí, quando você faz este movimento, você vai estar trabalhando bem a região do seu abdômen e também das suas pernas. Vamos a mais uma dica. Estou cheio de dicas de treinamento. O próximo exercício, nós iremos fazer este, esta prancha, porém com o apoio só de uma das mãos. Isso mesmo. Fazendo assim. Ó, vai colocar o antebraço em contato com o solo. Vai ficar na posição de prancha. Tirar a sua mão. Colocar aqui na linha da sua cintura e travar o movimento desta forma. E aí você vai contar quantos segundos você aguenta ficar assim. Mudou, vai virar para o lado oposto e vai segurar e vai contar o mesmo tempo que você ficou do lado esquerdo. Tem que ser o lado direito. Lembrando que com esta dica de treinamento, você vai estar trabalhando essa lateral aqui do seu abdômen. Isso é importante. Vai dar aquela diminuída, aquela afinada, principalmente para vocês que querem diminuir aí a linha da sua cintura. Vamos a um outro exercício aqui, que é o seguinte. Presta atenção. Você vai colocar a mão direita e esquerda paralelas. então Estão na mesma linha. Só que agora você vai manter a mão direita parada no mesmo local e vai colocar a esquerda mais à frente e vai ficar na posição da prancha, normal, assim, isso mesmo, posição dessa forma, mão direita atrás, mão esquerda na frente, mudou, a mão direita vai à frente, paralela à mão esquerda, e a mão esquerda fica na linha do ombro, e você faz mais uma vez o exercício da prancha abdominal com ambos os braços, Estendido hoje, ficando nesta posição. Lembrando que esse tipo de exercício, para pessoas que não sentem dores nesta região aqui do punho, pulso ou do túnel do carpo, você não pode sentir dores nesta região. Vamos a mais um exercício que a gente não pode deixar de fazer, que é para ajudar a trabalhar bem esta lateral aqui, que é a lateral que vocês tanto me pedem para ser trabalhada. Vamos lá, presta atenção. Você vai ficar somente com o seu braço esquerdo estendido. A sua perna direita você vai posicionar ela mais atrás e a esquerda à frente, ficando nessa posição. Vai tirar o seu braço direito do contato do solo e vai fazer somente esta posição pelo máximo de tempo que você puder. Então, você vai contar quantos segundos você consegue ficar nessa posição e aí você vai fazer a mesma coisa para o lado oposto, oh, oh, onde você vai colocar o seu pé esquerdo atrás, direito na frente, ficou nesta posição assim, subiu e segura o máximo de tempo que puder. Observe que eu não deixo cair o meu quadril. O quadril tem que estar ó, segurando, sentindo essa região aqui lateral sendo bem trabalhada. Com esta dica de treinamento, essa daqui, você vai trabalhar bem a linha da sua cintura. Mas se teu objetivo for trabalhar mais o reto abdominal, toda essa região abdominal, eu vou te ensinar uma outra dica. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Vai colocar ambos os braços bem juntinhos, assim, bem juntinhos, isso. E você vai fazer só a extensão, projetando todo o seu peitoral onde ele fique a mesma linha das suas mãos. Então preste atenção, ambas as mãos estão aqui, não estão? Elas ficam na linha do ombro, agora não. Você vai ter que colocar como se estivesse com as suas mãos, aqui ó, na linha do seu peito, é isso que você vai fazer nesse exercício, ele vai intensificar um pouco mais, vai ficar mais difícil, mas é um exercício que você ao invés de ficar assim, você vai projetar o seu corpo à frente e aí requer muito mais força para que você consiga ficar nesta posição por um período de tempo maior. Cada vez mais você pode projetar à frente e ficar nesta posição, segurando o máximo de tempo que você puder. Gostou? Gostou dessa dica? Então, não esqueça, compartilhe esse vídeo! na minha rede social, arroba @emidiosrj, emidiosrj, É lá no Instagram, lá embaixo nos comentários, tem todas as informações. Até nosso próximo encontro.